Carnaval, apoteose, divas e musas. Você sabe o que significa cada palavra? Vamos começar pela palavra apoteose. Apoteose consiste em elevar alguém ao estatuto de divindade, ou seja, deusar ou deificar uma pessoa devido a alguma circunstância excepcional. No mundo antigo, essa circunstância era geralmente considerada para os heróis. Por extensão, utiliza-se o termo apoteose quando se atribui exageradamente a alguém honrarias ou qualidades. No teatro, a apoteose corresponde ao ponto final de uma cena que decorre de maneira espetacular, e apoteose também é o um nome dado ao final de um desfile de carnaval. O termo apoteose remete para o tema da divindade em duas acepções principais, uma ligada à civilização romana ou civilizações anteriores e outras que constituiu o seu prolongamento para o domínio da história da arte. Para as religiões de ministérios da Antiguidade, a apoteose consistia no momento ritualístico da união com o divino, uno, ou mesmo tornar-se Deus. A palavra diva, do latim divus, sinônimo de deusa ou divindade feminina, considerada uma força da natureza, uma palavra também utilizada hoje para elevar ou exaltar uma mulher bonita ou famosa, mas basicamente significa deusa, a palavra musa. As musas, em grego antigo, mouva, transliterado mousa, na mitologia, mitologia grega, era entidades, a quem eram atribuídas a capacidade de inspirar a criação artística ou científica. Eram as nove filhas de Nemósine memória, e Zeus. Ou seja, eram as nove filhas de memória com Deus Zeus. O templo das musas era o museum, termo que deu origem à palavra museu, nas diversas línguas indo-europeias, como local de cultivo e preservação das artes e ciências. Interessante como que a ciência está sempre envolvida com essas coisas pagãs. Agora, por fim, vamos para a palavra carnaval. Período anual de festas profanas originadas na Antiguidade, e que começava no dia de reis, Epifania, e acabava na quarta-feira de cinzas, as vésperas da quaresma. Festejos populares provenientes de ritos e costumes pagãos caracterizavam pela liberdade de expressão e movimentos. E a palavra carnaval também tem origem da deusa carne, aí sim nasceu a palavra carnaval. Não preciso aqui expor muitos detalhes neste vídeo para provar que o carnaval e tudo que envolve esta festa é de origem pagã, para adorar e exaltar deuses pagãos, deuses estranhos ou demônios e elevar pessoas a nível de deuses. Tudo isto é uma afronta ao Criador dos céus e da terra. Assim, quero terminar este vídeo com uma pergunta: será que, no meio desta multidão de pessoas que participam desta festa regada de prazeres mundanos e perversos, há pelo menos um, pelo menos uma pessoa com temor de Deus no coração? Acredito que não. O Criador nos chama ao arrependimento abandonar nossas vontades mundanas e nos recolhermos na sua presença. Porque temos sinais mais do que suficientes nos céus e na terra e debaixo dela para crer que o fim está próximo. Em Romanos 13, 11 a 14, Paulo diz Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos Pois que já é hora de despertarmos do sono Porque agora a nossa salvação está mais próxima Do que quando cremos A noite vai passando e chegando ao seu final O dia logo alvorecerá Portanto abandonemos as obras das trevas E revestimos-nos da armadura da luz Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Ao contrário, revertivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne.